chegou a sua vez você motorista de aplicativo que trabalha em tempo integral renda extra ou por qualquer outro tipo de motivo que faz você gerar renda com os aplicativos chegou a hora de melhorar as tarifas que estão sendo defasadas há mais de 7 anos é isso mesmo 7 anos que não há reajuste no valor das tarifas e você sabe né gasolina aumenta manutenção preço dos carros estão cada dia mais caros e o valor das corridas continua a mesma coisa de sete anos atrás e até mesmo diminuindo cada dia mais como a gente vê aí corridas de 5,50, 4,25 em algumas cidades, 3,70 que eu vi em uma cidade só não lembro mais ou menos onde que é mas eu vi em um print que um motorista mandou para mim e como você pode ver cada dia mais o valor das corridas diminuem e tudo aumenta, então chegou a hora, chegou a hora da gente se unir, fazer com que os aplicativos vejam que realmente a, o motorista é a ferramenta principal que move a plataforma, Uber 99 não tem carros que andam sozinho ainda, então como nós somos aquela que faz a engrenagem funcionar, então vamos fazer com que eles vejam que somos unidos, e por isso no dia 15 de maio agora vamos paralisar geral é um dia depois do dia das mães então você pode ficar tranquilo trabalhar nesse feriado todo fazer aquela renda mesmo trabalhar com força para segunda-feira todo mundo parar ninguém vai ligar o aplicativo vocês pediram e nós influenciadores resolvemos fazer com que isso saia do papel vamos fazer vamos nos unir pessoal vamos fazer com que os aplicativos vejam que nós somos a ferramenta principal da plataforma não adianta ter usuário que paga pelo serviço se não tiver o prestador para prestar eles não têm carro então vamos lá pessoal dia 15 de maio todos os motoristas convocados a parar, vamos mostrar para o aplicativo que nós temos força sim, e para ajudar com que esse vídeo alcance mais e mais motoristas, compartilhe todas as suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, aonde for, compartilhe esse vídeo, escreva nos comentários e curta para que o YouTube venha engajar esse vídeo e mostrar para mais motoristas e mais e mais motoristas parem, vai ser um dia praticamente onde todos vão ficar offline em todos os estados e municípios então vamos lá pessoal vamos mostrar que nós somos unidos